que é o Espírito de Fogo. Sim, eu tô com o meu Espírito de Fogo nível 10. Já dá pra colocar ele pra nível 11. Mas eu ainda não tenho ouro. E ainda não tenho dinheiro pra comprar gemas. Então vou esperando aqui aos poucos. Mas eu queria falar um pouco sobre o meu Espírito de Fogo. Eu lembro de ter falado isso anteriormente com vocês. Que eu achava que o Espírito de Fogo era uma carta que se você soubesse usar ela seria muito boa. E mano, ela é realmente muito forte. Eu recebi algumas dicas e me indicaram a usar o Espírito de Fogo. E de um certo tempo pra cá, eu comecei a usar o Espírito de Fogo nesse meu deck, então eu acho que hoje, atualmente, o Espírito de Fogo é uma carta muito interessante de você usar. Depois que ela foi melhorada aí, da, da última atualização pra agora, ela realmente é muito boa. Ela já era muito boa, mas agora ela ficou mais boa, mas ainda assim é uma carta que se você não souber como usar, não vai valer a pena. Vou mostrar alguns replays pra vocês de algumas batalhas que eu fiz aqui na Arena Lendária usando o Espírito de Fogo. Mas é basicamente pra dar uma dica pra vocês é, de como usá-lo, né? E por que usá-lo? A partir do momento que você desbloqueia seu Espírito de Fogo, só é interessante você utilizar ele de fato no seu deck quando ele estiver mais ou menos nivelado com as suas outras cartas comuns, ok? Então a partir do momento aí que ele estiver mais ou menos no mesmo nível que suas outras cartas comuns, ele é interessante. Veja bem. Como você vai poder usar o seu Espírito de Fogo? Tenha modo ofensivo e defensivo. Normalmente você vai usar o seu Espírito de Fogo de modo defensivo. Nesse meu deck eu uso o meu Espírito de Fogo como modo de suporte. Né, pra ele tentar ali Manejar, matar as tropas Que estão ali focando o meu Gigante Real, porque é minha, o meu deck Ele é focado no Gigante Real Então o que eu faço? Eu quando eu coloco O meu Gigante Real e tenho meus Espíritos de Fogo na mão Eu preparo meu ataque Pra quando o cara colocar alguma coisa Se ele colocar Horda de Servos, os Espíritos de Fogo Lidam de maneira excepcional Com Horda de Servos Se ele colocar os Bárbaros, os Espíritos de Fogo Se você colocar eles de um jeito Que ele consiga atacar os quatro bárbaros ao mesmo tempo, os bárbaros só vão sobrar com um pouquinho de vida, então a sua própria torre vai lidar com eles rapidamente. Então ele é excelente. O espírito de fogo, ele ataca a tropa aérea e terrestre, então ele vai lidar com praticamente qualquer coisa desde que não tenha tanta vida. Por exemplo, se o cara tá vindo com um mini peca pro seu lado, você coloca seu espírito de fogo de uma de uma maneira aqui, ó. Foca, foca em mim agora. Tá vindo o cara com um mini peca aqui ou com um corredor mas o Mini P.E.K.K.A. é um exemplo melhor, porque ele vai focar nos, nos espíritos de fogo. O espírito de fogo é uma tropa suicida, uma vez que ele, ele ataca, ele morre. Então é o seguinte, o Mini P.E.K.K.A. está vindo aqui, a sua torre está aqui, e ele vai, ser, ele vai bater na sua torre. Se você coloca seu Espírito de Fogo mais ou menos aqui, daqui no meio, ao invés de vir reto para sua torre, o Mini peca vai vir para os Espíritos de Fogo. Lembrando que os Espíritos de Fogo também vão vir em direção ao Mini .K .K .A. eles, A sua torre já vai estar tá batendo no Mini P.E.K.K.A. E os Espíritos de Fogo vão vir aqui e vão destruir praticamente o Mini .K .K cara. Então é excelente. Veja bem, olha só como o Espírito de Fogo lida bem né, com, com muitas cartas em diversas situações. Cartas pequenas como Goblins, Goblins Lanceiros, você... Tem que saber colocar. Se você colocar os espíritos de fogo em cima das cartas que você vai atacar, você vai acabar perdendo seus espíritos de fogo e não vai conseguir o efeito que ele, você desejaria. Então... Tenha cuidado na hora de usar os seus espíritos de fogo, e lembrando que tem um segundo de, de, de delay ali entre o momento que você coloca até o momento que ele vai poder movimentar, poder atacar, então você tem que ter esse cálculo na sua mente. Coloca esse cálculo aí mais ou menos programado para uma, uma maneira aí que você vai conseguir fazer com que os seus espíritos do, do, do fogo cheguem na tropa inimiga sem que a tropa inimiga possa te atacar, então você ou vai ter que ter um timing, né? você vai ter que ter o tempo correto, ou você vai ter que esperar a tropa inimiga acertar alguma das suas outras tropas, beleza? Então como vocês podem ver, esse é o meu deck, ele não é um deck que eu estruturei muito bem ainda, tanto é que eu nem estou num push de troféus muito grande, mas vocês já viram aí é, como funcionou o Espírito de Fogo nesse ataque, e eu vou fazer um ataque aqui com vocês para a gente poder testar o Espírito de Fogo. Galera, então vamos para a partida aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Lembrando que eu não sou muito bom para jogar e gravar ao mesmo tempo, então se eu tiver calado por muito tempo eu vou dar uma cortada nessa parte, ok? Então é só para mostrar pra vocês o funcionamento aqui do, dos Espíritos de Fogo, basicamente nesse deck. Esse é um deck que eu bolei rapidamente aqui para poder dar uma subidinha de troféus, mas não é um deck muito, muito bom, então se você quiser copiar, é, fica... À vontade, mas não dá para garantir que ele vai funcionar muito bem, beleza? Agora vamos atacar aqui do lado esquerdo. Gigante real, vou preparar meus espíritos de fogo, porque eu sei que ele vai contra-atacar. Lá vai. Isso, boa. Deu pra dar um dano razoável, agora eu posso matar aquelas mosqueteiras. De outras maneiras aqui, vamos ver. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Nossa, cara, o cara colocou uma princesa ali que eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui agora o Espírito de Fogo Olha como ele vai lidar bem com os servos Lidou com os servos, lidou com os Goblins Um Espírito de Fogo foi o suficiente Gigante real avançado do lado esquerdo Acompanhado de Espírito de Fogo Mas o Espírito de Fogo foi morto, hein? A partida vai ir para os minutos finais. Vou preparar o Espírito de Fogo aqui. Eu sei que vai vir alguma coisa para tentar matar o Espírito de Fogo. E vamos lá, vamos tentar vencer agora, mineiro avançado, bola de fogo para dar um boom, isso, finalmente ganhamos alguma coisa aqui, e galera, vocês viram, deu para dar uma, uma entendida mais ou menos como funciona o espírito de fogo, como você deve usá-lo, e é isso, espero que vocês tenham curtido, porém, eu vou tratar ainda do espírito de fogo em outro vídeo, do manual do jogador, mas isso é uma série que ainda está por vir. Eu quero só falar para vocês que atualmente o Espírito de Fogo tá valendo a pena de você utilizar, se você souber utilizar. Agora, mais detalhes para o Espírito de Fogo, eu espero que vocês estejam ansiosos para o Manual do Jogador, que é uma série nova que eu vou trazer para o canal, onde eu vou abordar cada uma das cartas aqui do Reclash Royale, como usá-las de maneira ofensiva, defensiva, bem detalhado pra vocês entenderem, ok? Então, essa basicamente foi uma dica pra vocês saberem que o Espírito de Fogo tá valendo muito a pena. E se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no, no canal pra não perder os próximos vídeos. Desculpa se eu tô um pouco desanimado, meio cansado nesse vídeo, mas é porque eu tô me recuperando de uma dengue. Sim, senhoras e senhores, eu peguei dengue e ainda tô muito mal, mas tô aqui gravando vídeo pra vocês, porque eu acho que o canal não pode ficar sem conteúdo, ok? Então é isso, falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima. É!